Fazia-se na cozinha de Santo Alfonso e depois a cozinha de Santo Ilefonso fechou, as duas cozinheiras de lá as duas vieram para cá trabalhar, que era a Maria Augusta Cartola e era a Dona Carmina, já era de mais idade, e elas faziam aquilo bom e eu ia aprendendo mais ou menos. Elas faziam aquilo com grande segredo e tal, faziam o segredo daquilo. Mas eu ia tanto ano, tanto ano, fui sempre dando um olhito. Hoje já o faço eu mesmo, cá que as medidas que já não é as delas. As porções, eu ponho as minhas. Ponho as minhas, cá as minhas quantidades. Tanto, se me perguntarem o que é que, como é que o bolo cigano se faz, eu digo, leva cinco coisas. Agora o resto, é as porções são todas as minhas, não estão nos livros. Leva ovos, leva açúcar. Leva amêndoa, leva gila e leva chocolate. Quando se tira do forno, põe-se doce de ovos por cima e compõe-se ao nosso gosto, neste caso, é amêndoas. Que é para saber em que é da amêndoa. Acompanhar um lanche, gostam ao um lanche. Gostem de comer ao lanche, mas gostam de comer também ao cima da refeição. Enfim, é um seguir andar para qualquer coisa.